Pedal de domingo. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Agora que o Strava lançou, eu quero apresentar pra vocês o Legend de Monte Alto, tá concorrendo ao maior com aqui da cidade, esse caboclo aqui, ó. Ah, é nada, tio. Já, já fui bom nisso, já. Já foi é, bom nisso. Aí deixa pros moleque mais novos, né, O que vai fazer, Chiquinho? 75 KM. 75 de terra pura. Terra pura. É, bicicleta. Vamos mostrar a bicicleta do do Chiquinho aqui. É tudo simplão, ó. Ó como o cara é caprichoso. Quando o cara é caprichoso, você já percebe, ó. Insera a bicicleta Olha o pé de vela que coisa mais bem cuidada Os freiozinho branco, ó Combinando Pelo guidão aqui você já, já vê o veneno, ó Guidãozinho curto pro cara re... tá, Mesa lá embaixo aqui, ó Apontando pra baixo O alívio novo Aquela vovozinha ali com um pouco de dente ele nunca põe Só vou falar isso quem esperar que ele vai pôr aquela pequenininha ali, morreu na frente dele. Caminho da pé põe. Da... Lá no Caminho da pé, Caminho né? Da pé daí põe. Lá na porteira do céu você põe. Pé não tem jeito, não. Ô Chiquinho, quanto que ela tá pesando? 13 quilos. 13 quilos? É. Mas, gente, vamos mostrar uma coisa aqui pra vocês, pra vocês têm entender sobre Pô, três bicicleta. Três coroas, não tem nada de importante. Três coroa. Três coroas. Três coroas. Um amortecedor pesado, Aliás. 300 merréis, um amortecedor. É ar? Não, não, é mola É mola É mola normal, motricicletor de, de mercado livre Mas uma coisa aqui, ó A distância aqui do pneu no quadro, ó Pequenininha, isso aí Traseira que deixa Traseira curta, melhor pra subida né? Traseira curta e fica rígida a bicicleta É. Melhor pra escalada Gosto de três coroa, não troco Três coroas, que esse negócio de um, doze nada Não, não, não gosto, pra mim não vira Vantagem do quadro pequeno pra mim é Que nem diz o outro, né? Você fica acabar aqui na mão mesmo Estamos aqui no pedal de domingo, hoje nós vamos descer a Santa virgem nós vamos descer o Morro do boi, virar para a esquerda, contrário do que nós fizemos no último, conheça você também, Monte Alto de Montambai. Vamos passar em frente a Santa Beatriz, hoje nós vamos fotografar a igreja de pertinho e vamos subir a Tabarana ao contrário. É um pedal iniciante, mesma dificuldade que aquele outro que vocês assistiram. Dica, nunca saia sem a câmera reserva e a bomba de encher pneu. E se não souber, dá um jeito de aprender como é que troca direitinho. Aqui, ó, a vida do ciclista. Aí, ó, achou que o Randal não sabia fazer manutenção, tá aí, ó. Então quem não sabe andar, isso que você não viu o prego, cara! Você não viu o prego, não? Você não viu o strepzinho lá? Então, eu não vou deixar. Fala te... lá ele mijando lá, filma lá, filma, filma lá não... ele dobrado lá, ó. <risos> Com a caixa no meio da bunda lá. Agora tá aqui, ó. Os especialistas, ó. Randal e Antônio. Tá achando que a vida de ciclista é fácil, aí, pessoal? Dá uma olhada, ó. Agora é vida louca. Nós vamos descer o Morro do Boi sentido a capelinha de Santa Beatriz. Mountain Bike tem muito disso. Leva você direto ao contato com a natureza. Ô Antônio, nós estamos aqui na esplanada da Igreja Santa Beatriz. Isso aqui chama esplanada do vale. <risos> vale dos pecados. Depois, ó, tem que subir um negocinho pra ir embora, ó. Qualquer lado que você olha, você tem um negocinho pra subir. Legal demais para nós termos deparado com esses cavalos, todos muito lindos e mansos. Eu sempre chamei de tabarana ao contrário, ou tabarana invertida. Mas fazendo o vídeo eu descobri que o segmento tem nome, serrinha do vovô Augusto. Quando termina a subida, a gente cai de novo na estrada da Tabarana. Daí é só pegar a esquerda e vir de volta para casa. Pedalzinho concluído, 25 quilômetros. Iniciante 2. Subimos a Tabarana ao contrário hoje.